Pode ter problemas, sim. Pode, inclusive, perder o seu Bolsa Família. Os bancos de dados atualmente na Justiça Eleitoral e o Núcleo de Inteligência faz um cruzamento minucioso e rigoroso de dados de candidatos e doadores que pode levar a questionamentos não só da Justiça Eleitoral, como também do Ministério Público e da Receita Federal, fazendo com que você tenha problemas e possa de fato perder o seu bolsa família ou qualquer outro benefício, implicando aí em problemas para você.